O seu nome todo? Jandir Almeida de Melo. O Melo, seu é parente do. Hã? É? Do Melo? Do, sa... do Samelo? Não. É lá embaixo. É. Mas o oh, Jandir, você é natural de Franca? Eu sou natural de de Minas de Gerais. Você de de sabe? Sim, sim. Você veio com que idade? Eu vim pra cá com 17 anos. Pra, pra trabalhar e pra, estudar? Pra estudar na escola agrícola. Eu estudei lá em 75, 6 e 7. Depois eu fiquei 2 anos fora, passei no E Fiquei no domingo com 7 anos. Aí tá. Depois saí de novo e aí eu fiz um milhão de coisas. Um milhão de coisas. É. E o que que você fez mais de marcou? Casou? Firmo, é. Ele quebrou na época. O Jorge, ô, Jorge a, vida, a vida. O que é a vida? Girar, né? É, a gente vive nesse Brasil, a gente tá? Isso é um desafio, Eu Estou registrando um pouco de história aqui, porque é, o colégio Agrícola tem uma história rica, né? Uma geração muito Vocês Vocês a quando eu estava lá? Produzia, era muito grande ah, a área, muito milho, arroz, matava toda semana, porra, toda semana. Tudo que nós é produziam. de trabalho. De trabalho. É. Era, a, a, um dia, dia. a escola indicava, lembra? Eu terminando aí o, casas... o Hernâni, eu lembro direitinho casas... ele saíram com duas vagas aí pra fazer lá, que tanto grande. Eu mas hoje isso troca, né? A parte mais fácil dos alunos, velho. Porque é mais fácil dos alunos, velho. É para fazer isso, não precisa hora. O Juradi, ah, mas época sua, o desafio era mais um da cidade, porque você estava fugindo da roça permanecer na roça hoje hoje tem uma uma uma, uma demanda muito grande a área rural né? então o profissional da época você queria muito vir... Funcionário. É, hoje não. Hoje eu tenho três, é, a, a tecnologia dispensou é. e está desafiando o pessoal ir para a roça, é. trabalhar com máquinas. Né? É. Na época técnico da era um funcionário como. Ele era um, uma mão de obra. da tecnologia aqui. é, mas é muita Eu sei que agora eles estão passando é, o computador que eu dou. É computadorizado, é, computador. eu é. não entendo Esses dias mesmo eu estava conversando com o Pratinha. Né? Ah, eu brinquei com ele. tirando foto, vai ter que tirar o contrário aqui, ó é, sem a luz atrás. Estão é registrando história aqui com o Jurandir, professor, e a dona...